Olá, boa tarde. Chegámos ao nosso último workshop deste primeiro dia do evento relacional. Vamos falar sobre aparafusadoras e barbequins. Eu sou a Joana da Sérvia e vou ser a mediadora deste workshop, o que quer dizer que vocês podem colocar todas as vossas questões, porque eu vou ser a ponte entre vocês e o formador. Por isso, aproveitem, porque não quer que vocês cheguem ao fim do dia e fiquem opa, podia ter aproveitado. Aproveitem para fazer todas as perguntas, porque temos connosco o espetacular Ricardo Souza, que nos vai elucidar sobre este mundo. Maravilhoso dos maquinões, é? das aparelhadoras, das tornas. Vamos começar por aí. Então, antes de mais, queria te perguntar, porque tu tens muita experiência na plataforma de vendas nesta, nesta área. Certo. Qual é normalmente a, a dúvida principal que vem na cabeça de uma pessoa que vem no fundo, comprar? É, no fundo, é escolher a, a máquina em si. Uh, podem estar a comprar uma coisa que não se adequa a, ao que às, vai necessidades. Fazer, às necessidades da, uh, que vai fazer em casa. Okay. Uh, no, no fundo, Há sempre um apoio nas, nas caixas que vai dar esse apoio à pessoa para, para fazer a compra de, da respectiva okay. compra. Portanto, imagina que nós não encontramos a colaboradores, estamos aflitos e precisamos de comprar uma máquina e perceber qual é que é a mais indicada para nós. Existe a embalagem como tu dizes, mas a verdade é que eu chego à secção, pego uma embalagem destas e fico aqui meia hora a olhar sem conseguir perceber, perceber okay. sem discursionar muito bem isso. Pronto, então explica-me, o que é que temos na, na embalagem? No caso Nesta, nesta embalagem da, da Dexer, uh, temos sempre, sempre aqui um, um, um específico da, do, das, características das características da, da máquina. Da máquina. Okay. No fundo, o que ela diz aqui é que traz uma bateria de 2 amperes e uma de 4 amperes hora, okay. uh, que, ela, que ela faz as rotações de 400 a 1500 por, por minuto, uhum. uh, tem um tempo de duração médio que isto, é, é o... isto é Estamos a falar das baterias, sim, é Sim, isto, isto depende muito, muito de marca para marca, do okay. uso... Uh, depende muito do que a gente tiver a fazer, no fundo. Okay. Uh, e diz que nos dá para, para um limite máximo de brocas de 13 mm okay. uh, E é o peso dela, basicamente. E ah, aqui, o peso que é importante. Estamos sim, a trabalhar com uma máquina que é muito pesada. Se estivermos a fazer furos no teto, por exemplo, não é muito conveniente termos nos Sim, quanto mais pesada okay. é pior o para fazer é os furos. Pior para nós, Exato. Okay. Também nos diz que, que vem equipada, neste caso, com a, as tais com as duas baterias a, que tínhamos falado, a dois amperes de 4 pés do carregador, traz os bits, uhum. que são é as ponteiras, okay. também okay. conhecido como ponteiras. Se chama... okay. Exato. E depois traz aqui uns acessórios que é para a gente pôr okay. no cinto, já quase à profissional. Já à profissional, <risos> para tirar logo. Ok, sim senhor. Então, mas por exemplo, aqui, isto, o que é que isto me quer dizer? Esta bateria de dois, esta, dois esta bateria, Sim. 2 amperes hora Isto, no, no fundo, é a capacidade que ela, que ela tem. Quanto maior a autonomia. Maiores, da autonomia quanto, okay. quanto for maior a amperagem, mais a autonomia vai ter a, a okay. bateria. Portanto, Há baterias que duram uma hora, outras que duram duas, três, quatro Sim. horas. Okay. Sim, senhor. -te uma casa, um trabalho, onde estivéssemos a fazer um trabalho, num sítio onde não tens eletricidade, não tens hipótese de dar um broquinho, Convém sim. teres em atenção Exatamente, se, qual e se qual a vai ser bateria ser? vai ter autonomia ou não. Exatamente, que vai ser sempre uma bateria com mais autonomia. Ok, sim senhora. Já nos usaste um bocadinho. isso aqui à frente? Sim. Acho que do, do outro lado. Sim. Tens essa leitura mais rápida, não é? Normalmente vem sempre aqui indicado. Sim, que vem com as duas baterias, basicamente. Ok, pronto. Sim senhor, portanto, temos que perceber a voltagem porque isso influencia também a potência da máquina, tudo correto? Tudo. Ok, então existem máquinas... As mais pequenas, mais existe, simples? Sim, existem máquinas mais pequenas que nos permitem para ir a sítios mais complicados. Imagino que estamos a, a montar um móvel do Ikea, uhum. ou seja, a gente vai ter que dobrar todos, a professora no caso destas, as professora são maiores, okay, não nos não dá é tanto tão prático. Jeito. Esta é uma professora pequena, vamos aos sítios mais complicados. É mais versátil. Exatamente. Okay. E é mais leve? E é Vá mais leve. Porque é está é no bolso. E além de ter, no caso desta, mas há várias marcas que trazem a... Outro tipo de outro, outro tipo de LED, ou mais intenso ou menos intenso, mas no caso dessa traz um LED, um led uhum. médio, que okay. dá para, para sítios mesmo, por exemplo, quando vais, vais mudar as dobradiças lá de casa, okay. não dá tanto jeito ou está mais escuro, não encontras a cabeça do parafuso. Sim, a, a luzinha ajuda muito a identificar, ok. Então, mas nós também temos acessórios não sei se queres falar disso, ou se falamos mais à frente, porque estavas a falar da questão de, de, de difícil acesso, sim. se eu quiser chegar a um... Às vezes quando aquela, aqueles hum, aquecedores que estão embutidos na parede, sim. ou que estão fixos na parede, tu não consegues chegar lá, sim. existem sim. acessórios também para, sim, sim. para facilitar caso, esse acesso? o caso está aí ao pé de ti. Este? Sim, no caso deste, por exemplo, ou seja, este este no caso colocamos na ponta da paravesadora, ah, ele, ele faz fica curvo, a curva. Ele fica curvo, colocando o respectivo bit aqui, já é mais acima, ele faz um ângulo logo de 90 graus. Ok. Também existem outros adaptadores que também tens aí ao são, PT que são maleáveis. Temos ah, este que é maleável. Exatamente. Não? Pode Posso dar extrair? mais jeito. Eu vou abrir Sim, para podes abrir para, para a gente ver. Mas isto não fica. não é. quer dizer. Tem segurança usar um... Ah, ok, sim, porque sim, ele é resistente, sim, sim. não é, é maleável, não, é que, mas exemplo, tem alguma resistência. No, no caso daquele, tu só, só, só te permite um ângulo de 90 graus, tu não consegues fazer um ah, ângulo okay. de, Qualquer outro ângulo tem que ser 80 Exatamente, 80, já foi. é enquanto essa, Exatamente. Não dá okay, para fazer, este... este já não dá para fazer o tal ângulo de 90 graus, mas sim, permite trabalhar outros ângulos. Ok, interessante. No, no caso, isto também é fácil de colocar, uhum. na parafusador e depois viramos para o sítio que é, a processadora vai rodando, a gente fica aqui a segurar um bocadinho okay. e faz o Deve trabalho. Senhora. Muito interessante. Então, diz-me, falámos da pequenina, Sim. falámos de uma professora de 18V que tem precursor, isso também é uma, uma questão... No, no, caso, no caso desta, por acaso, não tem precursor. Ah não? Pronto, eu não, pensava que caso. tinha. Mas existem, é <risos> Existe com, com, com progressão, com progressão e a progressão é o quê? Picar, -os produção, no as produção no fundo, no fundo é um martelo, uh, ele além de fazer a rotação comum, ele começa a picar a parede. Ok, faz a, aquela função de martelo. Exatamente. Portanto, é, é como é para... se fosse um, um broquinho É como se fosse um broquinho sim. Exatamente. Então, qual é a diferença entre um broquinho e uma aprovechadora, esta é esta a nossa questão existencial. Não, imagina, imagina que tu, por exemplo, na tua casa tens um jardim exterior okay. uh, e, e queres montar sei lá, uns candeeiros, o okay. que é que ter acontecido com, um, com um barbequim normal? Iaste não ia dar muito tempo, jeito, não é? Que tensões, as e se calhar era lá. para aí 50 metros ou 60 metros, seja o okay. que fosse, fazer muita extensão com extensão. Pronto, não era nada prático. Não era muito prático. Mas então o barbequim, ou seja, já existem parafusadoras, porque isto para mim, não sei, eu sou leiga no assunto, mas para mim é uma coisa recente, uma parafusadora ter a potência de um barbequim fazer o mesmo que um barbequim faz, é furar uma parede, por exemplo. Ela, ela, ela faz, ela faz na mesma. Agora, temos de ter em consideração aquela situação da, da amperagem. Ah, ok. Uh, quanto maior a amperagem, mais, dura, mais tempo vai durar. Okay. A mais então de... só fazes um furo e já não fazes mais nada, porque por ela isso não é que vai... Também, por isso é que muitas professoras vêm equipadas com, du... com duas... Com duas bat... Exatamente. Enquanto uma está a carregar, está a outra Estás a trabalhar. a outra. Ok. Sim, senhora. Então, falámos da, da aproveitadora pequena. pois ser um perco desta professora, sim. com percussão, esta não tem, mas já existe com percussão, sim. e logo a seguir temos o, o brebequim, digamos sim. assim, na escala de, da potência, digamos assim, temos o brebequim, e temos uma outra máquina, que é, chamada... que é um bicho estranho, que é, eu chamava de torna, mas tu dizes-me não é uma torna. É uma torna, é, é, uma, é, torna? é uma torna. É uma ah, torna, ah torna. então pronto, mas, é mas chamam-lhe martelo horizontal. É o martelo, é o martelo horizontal, vulga, torna, que okay. mais ver no Podemos ver, porque é sim, uma cena é um espetacular. <risos> Agora, isto já não se usa para fusar uma madeira, não é? Não, não, não, isto só para furar, permite também furar, posso? Podes, pode estar então. Permite furar também madeira, metal e, e botão, okay. uh, mas é uma máquina mais feita para botão. Ok, portanto, Sim, não, não faz sentido comprar uma máquina dessas para... Mas existe o risco de eu, de eu estragar uma peça de madeira, por exemplo, porque não consigo rolar a... Pode escolher o risco. Ok, isso, portanto, uma máquina que seja mais universal, se calhar que, que abranja mais, uh, mais necessidades será. É assim, este, este, este, é... no fundo, este, esta máquina é para quando tu tens dificuldades, uh, apanhares-te um botão mais rígido, ou facilidade de furação, esta okay. máquina permite isso. Tem os seletores, uhum. que é o seletor, deste caso, é para furar madeira e metal, okay. tem o seletor para furar uh, com martelo, este, este seletor é só para, para a gente fazer pequenos trabalhos quando usa este seletor. Este seletor é para, para demolir qualquer coisa. Para demolir? Sim, tipo, mas coisas mínimas, atenção, tipo um azulejo, uh, abrir um rasguezinho muito pequeno. Porque okay. isto não é, não é um martelo, isto, apesar de ser chamado de martelo horizontal, é mais para furar, não, não para demolir. Não é para demolir. Pois existem os martelos pneumáticos e os outros martelos mais.. Não, não, não os incluímos nesta categoria, digamos não. assim, de, destas não máquinas. Não. não faz sentido. No caso desta, como, como eu estava a dizer, no caso deste símbolo, é para rodar só o ponteiro, eu também posso mostrar aqui. Ah, e tem os acessórios, é. normalmente já vem com os acessórios. Já, normalmente vem. Olha, agora estavas a pôr. Os encaixes das cabeças é sempre igual? Nas máquinas, não? No caso, no caso da, da torna é sempre igual. No okay. Por acaso, no caso específico desta máquina, consegue-se mudar a cabeça para as brocas de madeira ou metal? Ah, é? Eu já te vou, já te vou mostrar. Como Está é bem, é. quer ver? No caso, a gente muda aqui o seletor. Ok. E o que é que acontece? Aqui, a parte do veio do interior desbloqueia. E, e a gente pode trabalhar conforme nos der mais jeito o, o escopo. Ah, podemos rodar, já percebi. Sim. Ok. Porque de outra forma ela ficaria bloqueada sempre na Exatamente, posição. exatamente. Ok, ensinamos. Mas pronto, isso é uma máquina para destruir então, digamos assim. Ah, quase, assim. quase. quase. <risos> ok, mas se tivermos fazer um buraco no chão, por exemplo, nem todos os barbequinhos têm, têm força. Não Ou, tem dizer, força para isso. Uh, eu já fiz furos com tornas e parece manteiga, não é? Então, ah. Chegas ali e parece é, o problema da linha com. Basicamente é só encostar ela Exato. Faz o Exato. Portanto, para esses trabalhos ou para superfícies normalmente, mais duras? Tão, etc. É assim, normalmente quem compra este tipo de máquina é já mais o profissional. Okay. Uh, que coloca, por exemplo, o dedo colador. Vai pôr as, as vergas de, de farol sim, sim, sim. No, no, no, teto. no teto, normalmente é ele que compra esse tipo de. É para ser um trabalho já mais rápido, no fundo. Ok, portanto, uma pessoa que tem, faça um uso mais extensivo da, da, da máquina. Exato. Olha, tenho já uma pergunta para ti. Para pregar quadros na parede, barbequim ou parafusadora? Pode ser as duas situações. Pode ser sim. as duas situações. Pode, podemos usar o, o barbequim, como podemos usar a parafusadora. É Mas a tendo em é conta mais... que realmente a parafusadora para é mais versátil. Sim, ah, ok, exatamente, tem, tem, que que ter a ter, a tem que ter percussão, porque se for, um, se for aquela pequenina, por exemplo, não, isso não, não é. dá, ou qualquer professora que exatamente. não tenha percussão, sim, tem sim. que ter a função martelo para poder furar a parede, mas para uma pessoa que, que vai utilizar uma máquina destas em casa, no, no dia a dia, tem mais vantagens o aparelhador do que o burquinho. Sim, a, a, aliás, até o aparelhador é mais usado em casa, por exemplo, montar os móveis, Dá para todos. No fundo. Agora, okay. no ca nesse caso, tem que ter produção. Pronto, tem que ter produção. Caso contrário, vai fazer cócegas na parede. Vai Olha, tenho uma pergunta para ti. Quando tu queres fazer um furo numa parede que é uh, muito friável, paredes más como há muitas em Portugal, Sim. há algum truque para... quando Tu, tu fazes a marcação com, com todo o rigor, está ali o pontinho e quando vais fazer ela que faz... Que é para não escorregar. Exatamente. Por favor, <risos> há algum truque para não escorregar? Que é para... Existe. Existe, existe um, um punção, Ok. A gente por acaso a gente não tem aqui um martelinho, mas no caso a gente coloca ele na parede, dá uma martelada, isto fica, ah, ele fica faz este, a marca. Fica este biquinho lá. Deixa-me mostrar ali para casa, não Sim. sei se consegue ver. Ou seja, tu quando fazes, dás a e ele faz já este, Sim, ele faz. este orifício e a broca prende. Exatamente. No fundo a broca vai, fi, vai, vai ficar lá Fica na, na parede e não vai escorregar nem para um lado nem para o outro. Okay. Mas isso seja seja em parede, seja em madeira, seja em metal, convém a gente fazer isso. Pronto, mas normalmente na, na, na, na madeira não tens esse problema, porque ela como é macia, a broca já en, encaixa um bocadinho. Depende da madeira. Às vezes há aquelas madeiras mais... Sim, for uma mais madeira luzes, mais dura. É. Mas no metal também é, é muito difícil tu conseguires fazer uma furação. É. De aquela que a broca não escorre Exatamente que não escorregue. Portanto, isto é uma coisinha espetacular que eu vou ter que comprar. Uma função, sim senhora. Muito interessante. Ok, mais. Já apresentámos as máquinas sim. todas. Ok. Eu queria falar contigo, queria que me ajudasse também a perceber que estas máquinas não servem só para furar, correto? Nem para furar. Ah, antes disso, antes disso, servem para furar. Vamos começar por aí, porque é. elas servem para muito mais coisas, mas vamos começar por aí. Eu para furar preciso de uma broca, certo. Mas nem todas as brocas são iguais, não. Não? Então há brocas, há brocas específicas para cada material. Diz no caso, no caso tens tens brocas para botão. Brocas que são, para botão, que são estas. Sim. Vou abrir e elas têm cabeças diferentes. É isso que nos ajuda mas a identificar. Que, pronto, isso normalmente vem sempre com com este com este hum, com este diamante soldado, uhum. no fundo, aqui na ponte. Okay. Isso é o que se identifica de ser brocas de botão para furar a parede. Ok, tu consegues ver que há uma, uma união, que há uma sola aqui de uma, de uma cabeça em diamante, é isso? Não. Quer dizer, depois ao final de um tempo já não consegues sim. ver, mas ela tem não, um formato... Não, mas é quando ela começa-se a desgastar, mas no caso, no caso pronto, essas estão okay. dá, dá para ver perfeitamente. Então, isto é uma forma de identificar, porque sim. imagina que tens lá uma caixa cheia de brocas em casa, que já não faz ideia de o que é que fundo tem que ser, tem que ter este, sempre esta pastilha aqui, só ao lado, aqui na parte okay. de cima. E tem este formato que também é característico de betão, porque a de Sim. madeira, por exemplo... A madeira já é um bocadinho diferente, de eu já tenho aqui uma fora da caixa, já a tem um, um biquinho. A de madeira aqui já na ponta. é... No, okay. caso, é no caso dessa distante. já não há é aquela situação do, do ponção. Ok. Já o... Sim, porque realmente é isso que eu estava a dizer, a broca de madeira já faz uma pré furação Exatamente. antes de Exatamente. começar a trabalhar. Exatamente. Ok. Betão madeira e temos metal e certo metal. metal temos aí também aberto também temos aqui aberto sim está mostrar a cabeça de metal parece de betão mas não é, é assim, porque é mais normalmente para identificá-las tem sempre um aspecto mais brilhante ok a broca no fundo é o aspecto que ela tem normalmente as brocas são todas ah, dentro destes só as só as de gama mais baixa é que já tem o acordo característica preto ok então, esta é de metal e ela tem aqui um, uns angulozinhos, é parecida com a de botão? Sim, no caso, no caso ela se Mas é mais afiada, aí, não é? é? Parece mais é afiada. É o afiamento da, da própria broca. Ok, sim. sim, sim são é. brocas um bocadinho mais sensíveis, tem que, se, uhum. que se furar. Ok, furar metal para mim é umas um Umas rotações mais, mais baixas. isso influencia, imagina, porque nós temos nos broquins, no, desculpa, na parafusadora, tu tens sim. essa cabeça. Onde é que está a parafusadora? A parafusadora, é. está é, aqui. É. <risos> Para mostrar aliás. pois tu tens esta coisa espetacular que para mim também é chinês. 13, 14, 9, 11... Isto é o torque. Isto quer dizer o quê? Isto é o torque. Isto é... No fundo, imagina tu estás a meter um parafuso diretamente na madeira. Ok. O que é que vai acontecer? Se tu meteres aqui na potência máxima, ela vai trabalhar e vai até o limite, até pode furar um bocadinho mais da madeira. No caso, se tu mudares o torque aqui da parafusadora. Parafuso. O que é que vai-te acontecer? Chega a um limite que já não vai fazer força ah, na, okay. na madeira e o, e o parafuso fica à superfície. Pelo caso, faz ah. sempre este barulho, creio que distigo. é dizer, o limite okay. dela para o... Eu pensava que esse barulho era porque eu estava a estragar o parafuso todo. <risos> <risos> Também é possível que eu já esteja a estragar o parafuso todo nessa altura. Ok, então, mas a velocidade tem muita, é importante para tu para o tipo de trabalho que estás a fazer. Sim, sim, sim. Okay. sim. e isso que tu estás aí do torque é a velocidade. Uh, não, não, não é isto bem? No, tu, no fundo o torque é, é a força exercida. Ah, ok. É a força mas exercida. existe a força e existe. No caso, por exemplo, das brocas que a gente estava a falar, uh, existe a rotação, que existe nos broquins, que a gente por acaso tem, tem, tem aqui. Existe este selector de velocidade, sim exato no caso, se a gente colocar no, na máxima velocidade com uma broca, uma broca de metal, o que é que vai acontecer à broca? A broca vai queimar. Vai queimar, vai começar a pegar não, se, não sei se já te aconteceu já. tu a dizer assim, estas brocas não valem nada. Isto não presta, isto está tudo a pegar sim. fogo e não abre nada, não é, faz nada. Sim. Ok, porque é porque eu O que não é? é que aconteceu? Tu não reduziste a velocidade, tens que reduzir a velocidade. Ah, mas é que, o le... mas é que os leigos vão pensar assim, vou pôr mais velocidade, mais potência para furar, não é? Não, não. É errado, não, é errado. É, errado. É, errado. Não. é usar a baixa velocidade okay. e um bocadinho. Eu, por acaso trouxe aqui um óleo de corte? Um, óleo de corte? Sim, é um óleo de corte específico mesmo para, para as próprias de, de metal. Ah, uh, ok. Eu mas se não tiveres lá em casa um óleo de corte, podes usar o um óleo. Azeite, óleo. óleo? <risos> Já <não> é. Tenhas <risos> ideias, Joana, por não, favor. Não, não ok. Mas isto não, é mas para te usar ajudar a. do óleo comum de guarniças. Isto não faz escorrer tudo para o iPhone? Não. À não, não, não. É vontade, é mesmo para arrefecer a broca. Ah, ok, está bem. Estava a imaginar o óleo já a fritar ali um ovinho. <risos> Olha, tenho mais uma pergunta para ti. Amperagem de bateria significa durabilidade, mas também. Ah, não, isto não é uma pergunta, isto é uma afirmação. Amperagem de bateria significa durabilidade, mas também potência. Está correta esta afirmação? Também, Também, Sim, sim. está correta Ok. Acho que não temos mais perguntas. Aproveitem, por favor, para fazer as vossas perguntas porque temos aqui o Ricardo hoje à nossa disposição. É. Então, uh, estávamos a falar das brocas, que já as apresentámos todas, da questão ah, da velocidade, não, não é? Falta-nos falar de, das e brocas. E depois temos as, as, que tu chamas brocas também? Sim. Mas que, na verdade é... É a broca chamada broca do bardiço. Vai fazer um corte? Sim, vai fazer um corte. Okay. Uh, isto basicamente, esta broca, chamada broca do bardiço, o que é que acontece? Ela tem aqui um uma altura. Uhum. Quando a gente está a fazer o furo, convém respeitar esta altura, porque esta altura é a nossa altura da dobradiça. Quando a gente está a colocar a dobradiça ah. embutida, ela vai ficar mesmo certinha na, na porta. Ficar por aí, então? Sim. Então quer dizer que tu estás, a, que, que, ou seja, que quando tu quando chegas a este limite, sim mas isso depende da altura da madeira, ou não? Tu tens que não, as, as, ah, está bem, porque isso não as madeiras, é para furar de exatamente. um lado ou outro, okay? Não, não, Já percebi. Isto, é, isto é só no fundo. Não, eu no já percebi o que estás a dizer. Ou seja, é para, é para fazer um, aquela um fundura da dobradiça. da dobradiça. Então, só para os nossos clientes perceberem, estamos a falar daquelas dobradiças que se usam normalmente na, nas cozinhas, nas cozinhas no, nos módulos de cozinha, que são embutidas na, sim, na madeira sim, sim, sim. e esta, esta peça é usada para isso. Olha, eu tenho mais perguntas para ti. Estava aqui com um problema a ver as questões, mas acho que já percebi. Peço desculpa aos clientes lá em casa, mas estavas aqui com um problema técnico. Então, que máquina recomenda para a bricolagem ocasional? Este, este ocasional. É sim, é assim, pode ser, por exemplo, aquela que a gente estava a trabalhar, o caso Pesta. desta, por exemplo. Há uma de 12 volts? Existe, porque existem os patamares 12, 14, 18. É sim, normalmente em casa é 12, 14, 18 e 20 volts. Depois a partir daí já é coisas muito específicas, existe okay. 24, 36 volts mas é mais para profissional. Tanto, se calhar se for ocasional, 12 volts é o suficiente? Sim, sim, sim. Ok, uma máquina de 12 volts E temos uma da Dexa, igual a esta, que é, que é um bocadinho mais, mais maneirinha, que acho, acho eu que é de 12 volts É 12 volts sim. Há reciclagem para brocas partidas? Por é boa pergunta, não, não sei sinceramente se é verá, não sei se é Pergunta difícil, esta vamos ter que responder se mais eu. à frente. Uh, e brocas para revestimento, uh, aqui foi uma falha minha, porque existem brocas para revestimento, nós não trouxemos, porque temos aqui muita coisa para falar, mas há brocas para azulejo, Exatamente. cerâmica, grés, Normalmente vem sempre com um diamante na, na, própria, na própria broca, não na um diamante boca. como a gente tinha falado nessas, é mesmo, é um diamante, eu chamo eletrodepositado, que é, que é quase uh, colado, no fundo. Ok, Pronto, e é específico para esses, aliás há vários materiais, eu vou, vou depois partilhar o link, com o link do site que tem estas brocas Normalmente. para dar um olho. Normalmente essas brocas são utilizadas no, no Grés ao porcelanato, que são materiais muito, muito ricos. Muito, muito duros. Sim. Mais do que o tão até, não é? Sim, sim. sim. sim o o, o breze e o porcelanato. O que, é que acontece muito neste tipo de brocas, às vezes, vi, e há muitos clientes que compram este tipo de brocas para, para este tipo de material. E corre mal. E o que, é que acontece? A broca acaba por se desgastar toda e não foram nada okay. do material. E, há, e é, há aquele problema sempre de tu queres fazer um furo na casa bem para pendurar, um toalheiro ou qualquer coisa e nem, nem arriscas porque sabes vais partiu os lejos todos. Mas existem brocas próprias para fazer essa função, só Existe. não correr esse risco Existe. também. Existe. Existe. Há brocas para tudo, visitem a nossa secção de ferramentas, vão ver que há tudo. Uh, mais uma pergunta para ti, espera aí. O senhor Bilhar pergunta se as brocas de metal podem ser afiadas. Podem, podem ser afiadas. Existe, existe também na secção de ferramentas um afiador próprio para, para, para as brocas outro. metal. Sim. Sim. sim, por causa daquelas arestazinhas mais é, afiadas. É. Ok, sim senhora. Continuem aí pôr perguntas, estão à vontade. Eu acho que não me quero perder aqui na, na nossa conversa, onde é que nós íamos. Ah, estávamos a falar da, brocas. da broca, que chamas broca que é um. Eu, acho, eu chamava fresa, mas não, uma fresa é isto, é isso? Não, não, não. não. Uh, por acaso a fresa que tu tens é estas aqui. Ah, isto? É estas assim. Ah, isto para Sim. mim era uma grosa. Porque há uma, há um, há uma ferramenta manual, porque há ferramentas manuais disto tudo, não é? Sim. Que são é tipo assim parecidas. É uma, é uma grosa. grosa. Mas isto vai comer a madeira, portanto Sim. faz o mesmo que a. Não, se tu tiveres algum. por exemplo, um desbastezinho de madeira que tenhas que fazer, usas essa, usas essa fresa para... Queres experimentar? Sim, podemos Ah, utilizar. eu quero experimentar? Sim. Nunca usei uma coisa destas. Então, isto é para fazer um, um rasgo, é isso? Sim, basicamente é um rasgo. Deixa-me tirar isto daqui. Epa, oh, é isto, ok, isto não, para mim não dá, é um bocado pesado. Enquanto montas isso vou-te fazer mais perguntas. Pode ser? Ai, que medo. Uh, ah, o Sr. José está a perguntar se esta máquina tem percussão de 18V, não No tem. caso esta não tem. Não tem. No caso esta não tem. Mas há alguma da Dexter que tenha? Uh, ou... Existe uma da Dexter que tem de é 18V. Sim, porque eu tenho ideia a ideia que já vi uma de, destas já, já, já, com percussão. Sim, sim, não sim, dá sim. ser uma embalagem idêntica a esta? Sim, é a embalagem é muito idêntica. E isso vem indicado na embalagem? Bem, normalmente Bem, vem um símbolo, lá está, as características, vem um símbolo do martelo. Ah, ok, pronto. Então, Sr. José, tenho que procurar uma igual a esta, mas que tenha o símbolo do martelo, para ter a percussão. Mais perguntas? Não há mais perguntas. Por enquanto, não há mais perguntas. Então, vais mostrar que como este... é que isso... E vais usar o broquinho? Vou usar o broquinho Porque tem que ser uma coisa com mais potência, é isso? Não, não Não, é só porque é o que está a jeito. Exatamente. <risos> mas é... E é melhor eu sair daqui ou...? Não, não, eu só vou demonstrar só aqui um caminho. Só vais mostrar o que é que calhar... isso faz, é isso? Se calhar, até assim deste lado, não sei se está Sim, mais... Sim, para melhor, deste. se calhar. Eu vou tirar isto daqui. No fundo, okay. esta fresa o que vai fazer é, comer... é este desgaste Sabe que isso, isso, eu posso substituir uh, uma topia por isso? Tal, se eu tivesse muito jeitinho, não é? Não vai correr bem. Não, porque é assim, normalmente a tupia tu tens de trabalhar desta forma. Exato. É o que vai acontecer com o barquinho Tu nunca vais ter mão não vais ter para fazer uh, um rasgo uh, perfeito, no fundo. Porque a tupia okay. tem, tem um batente uh, e faz um, um rasgo perfeito. Ok. Portanto, isso seria... Em, para que situação? Imagina, se tivesse que comer madeira para encaixar em algum Olha, lado para desbastar às vezes, desvastar... às vezes por, exemplo, por exemplo as portas às vezes dão um bocadinho que é portas de madeira né às vezes dão um bocadinho e a gente tem e a, ah, e a fechadura assim. ficou ligeiramente mais abaixo e a gente não consegue trancar a porta faz então colocamos, baixo este, para... colocamos esta esta esta fresa desbastamos ligeiramente para baixo e aí já acaba a okay. dita fechadura mas ela faz sempre. Assim... Assim, o um trabalho bruto não é? Depois, ah, não, um até está. Olha, parecia. Sim, mas, mas existe. Existe fresas uh, com um golpe mais perfeito. Mais Ok. Mais Para uh, fazer um acabamento. Mas ela até fica. minha ideia. Porque isto é o veio para cima que estava picado, mas não, é o, o veio da madeira. Sim. Até fica macio. Ok, sim, senhora. Gostei muito desta. <risos> Agora, o que é que vamos falar a seguir? Ah, esta peça. Sim. Também é uma questão importante. Ah. Tu falaste dessa fresa, mas existe Existe também para professor. Ou seja, estás a complicar tudo outra vez. Que não tenho que ver se é para a ou se é para o Maruquim. Não. Mas isso faz muita diferença. Faz um bocadinho de diferença. Uh, o que é que vai acontecer aqui? É que isto tem uma velocidade que tem escrito aqui atrás. No caso desta, é para a Há de reparar que tem aqui 1.200 rotações por minuto. Ok. Ah, porque o parafusador não chega às 1.200... Uh, não sei, já Sim, anda nessa média. Anda ok. A, pode ser um bocadinho mais, mas... Ou seja, se, mas anda tem nessa que ser média, uma sim. máquina que, próprio... que respeite essa, essa, essa velocidade. Só o que okay. é que vai acontecer? A broca vai queimar. Okay. No caso dessa, vai dar um bocadinho mais velocidade, mas também, de qualquer forma, temos que respeitar a potência no, no barquinho. Portanto, esta dá para 1.500 a 2.000 rotações por minuto. Exatamente. Ai meu Deus, eu vou ter que tirar um curso isto e isto a... dela a... e além a... desta, E além desta ter o encaixe específico Pronto, para Pronto, ok, para e isso eu consegui perceber que elas têm encaixes, encaixes diferentes. diferentes. Oh meu Deus, ok. Espero que os clientes lá em casa estejam mais... Se dá o que eu acho, estou a ficar mais confusa do que, já... <risos> do que já estava. E depois temos também esta ferramenta. Isto nós estamos aqui a mostrar, este material todo, porque queremos que os clientes percebam que estas máquinas não são só para furar e aprofusar isto. Dá para fazer imensas coisas. Que temos aqui um leque, uma panóplia. Vocês, uma panóplia que vocês vão perceber. Esta peça é essa uma é a tal, fresa. Essa é a tal fresa que eu estava a falar. Isto é que é uma fresa? Sim. Essa é a tal fresa que é muito idêntica à que estavas a dizer da Topia. Ok. Uh, mas um, faz um acabamento um bocadinho melhor, no fundo. Ah, esta fica mais Fica peitinha. mais lisinha. Fica é mais, mais afiadinha, sim, sim. ok. Mas o, o, o, a forma de trabalhar é, é igual, é igual, É igual, okay. exatamente igual. Pronto, eu tinha a ideia que a outra era mais grosseira que, que como uma broca. Escava mais. Sim, não, não fazia não, um trabalho, não, mas não, afinal. Faz mais perfeito. Okay. Porque a lamina é mais afiada, uhum. Muito bem. Então, vamos falar também sobre esta peça, que é importante também quando fazemos a furação, quando falamos de, das, das brocas. Normalmente, quando, quando fazemos trabalhos em madeira, um carpinteiro matava. -me. Se eu não usasse uma coisa destas, não é porque isto é para embutir digamos assim os parafusos sim, sim, sim. para fazer um acabamento perfeito. Depois que de começarem a usar isto, não vão querer usar outra coisa ah, porque isto é faz um trabalho muito melhor. Portanto, isto no fundo é uma é uma broca. Isto, isto no fundo é uma broca. Que está uh, que tem uma eu chamo lhe não vou dizer o que é que eu chamo, como é que se chama isto? Não vou olhar mais. Não, não, não, isto é uma isto é uma é para fazer cabeças de... Sim, sim, para, para, as, um nome, para as brocas. Mas tem o um nome. Para as brocas não, para, para os parafusos embutir na, na madeira. Ok, ou seja, esta, ela faz a furação e faz uma cama sim. para o parafuso Exatamente. encaixar. Aliás, sim. nós temos aí uma, porque vende-se uh, com a broca assim. embutida ou, vem, a broca. Ou, só, ou só esta peça, é. que eu não sei o nome. Olha, agora também, também não sabes. Agora <risos> falando... oh, Deus, temos que estudar a lição. Mas é, no fundo isto é uma, uma, uma fresa também. Está para ser... mostrar o que é que ela mais faz. Mas cónica, no fundo. Mas, uh, Gela... Se quiseres eu posso mostrar também com, com o trabalho que ela faz. Sim. E a gente coloca um parafuso Mostra. Mostra-me Mostra e coloca um parafuso. quer ver tudo. Tudo o que tenho direito. Tens essa madeira toda para furar e brincar, Aí. portanto estás à vontade. E agora, será que eles conseguem ver? Não okay. sei se conseguem ver aí em casa. Saber, E se podes abrir mais? Sim, aliás, isto, satélite... isto depois é consoante o parafuso. Exato, mas tens parafuso de cabeça maior No caso, a gente okay. vai meter aqui mais um bocadinho. Ok. Muito bem. E agora vamos encaixar aí o parafuso. E agora vou aproveitar para falar dos parafusos, já que estamos... Porque existem ponteiras Sim, para Existem vários tipos porteiras? de parafusos. Não sei se já te aconteceu, por exemplo, lá em casa. Uh, já me aconteceu, teres, com certeza. <risos> teres uh, uh, aquela ideia assim: epá, já estou farta de comprar pontas. E elas estão sempre. estão sempre As pontas não prestam. Não prestam ter, para nada. Já comprei é uma umas caras, já este comprei material, umas caras. Este material. Nós culpamos sempre o material, claro. Não, mas agora. não, Mostrem isto lá para casa para, para terem uma noção. Porque isto. Atenção, isto não é pegar uma ponteira qualquer, e é bom parafuso. Existem é várias, uh, pontos, várias, várias pontos ponteiras. Pontas de Philips, uh, Pose drive que é idêntica à Philips, já okay. vamos falar sobre isso. Okay. Uh, temos Torx, sextavadas, uh, okay. uma panopla dela. De Ou seja, Openda, para além tens vai ter. esta diferença evidente de, de, de cabeças, não é? de formato das cabeças, dentro das cabeças tens, às vezes, diferenças mínimas, Consoante o parafuso. De parafuso, Sim. faz no toda caso, a diferença. No certo? caso deste, uh, chamamos a Posi Drive 2. Posi Drive é o, é o PZ, não é? É o PZ. O que Portanto, é que acontece? É muito parecida com o PH. Muito parecida, mas se vocês repararem, tem um rasgozinho aqui no meio. Ok. Tem mais, é tipo uma estrela sobre uma estrela. Ok, deixa lá ver se consegue apanhar bem lá em casa. Ela tem aqui uma. Um, tem um rasgo extra, é Sim, isso? Exatamente. Porque a estrela, a estrela claro, não estrela tem aqui nenhuma. Está aqui. Tá? Tá. Causa, este. Ah, e o detalhe. Minha Nossa Senhora. Então este é a estrela e este é o.. É o dizer, O estrela é, é o PH. Exatamente. E, e depois o há estes termos técnicos mais fáceis de identificar. PH e PZ e é mais, é, são os, os, parafusos os mais, comuns. Mais, comuns. mais comuns. E podemos mostrar o parafuso para se perceber Sim. a diferença, não é? No caso este é o, é o Posey Drive 2, que é o PZ. Este é o PZ. E o Philips. é daqui, certo? Portanto, tem uma ranhurazinha na, na ponta. E este é o. É o chama-se Philips. Philips. Sim. Que é a estrela... Philips... É, é só uma estrela. É o P.H.? Sim, é o P.H. Correto? Okay. Exatamente. Estrela. Eu, para mim, Philips era sempre aquela de fenders, não sei porquê. Sempre que sei <risos> Philips, há fendas. E depois também existe, defender, também é? existe a defender, as de Também existe a de as ponteiras para as fendas. No caso, no caso está aqui o poder é, agora fenders. vamos pôr aqui neste conjunto espetacular. É. Bom, e não é só isto, não é? Existe muito mais, mas existe não vamos... Muito mais. Não, não existe vamos existe estar aqui orcs, a desenvolver, existe... senão... O caso das torques são, são estas aqui. A torque é a TX? É a TX. Existe a uh, TXT, que é estas com o furo, que é a Torque com o furo no meio. Vocês vão encontrar... é que encontrar... tu vês parafusos destes? Os eletrodomésticos. Ah, Muitos ok. Eletro... Quer dizer, aqueles que ainda nos permite utilizar, porque há, há chaves que não é fácil encontrar no mercado. Ok. Mas então não é de todos para estar a comprar um conjunto destes? De coisa Não, é, não, para não alguma isso. Não esse conjunto essas... já tem basicamente as chaves todas ponteiras. para a gente utilizar em casa. Ok. Senhora. E temos também... Ah não, agora vais por o parafuso, desculpa, não quero interromper. ok E qual é, o, qual é essa que está aí para no ver se... No caso, é Posi Drive 2. Ah, porque depois dentro da pós Drive, meu Deus, ainda há um, dois e 3, é isso? É, exatamente. Quatro, cinco? Sim. Ou seja, o ideal é encaixar sempre o parafuso na ponteira antes Sim, de... Sim, depois experimentar, exatamente. Experimentar sempre. Ou seja, tem que ser um, um agarre, tem que ser uma coisa... Tem que ser um agarre firme. Um encaixe perfeitinho. Sim. Não pode andar ali sim, sim, sim. a vacilar. Sim. Okay. Se for a Philips, o que é que ela vai acontecer? Ela vai começar a andar Você aqui. Vai começar a comer. É, começa a comer e depois danificar a à ponta. Começa depois a ficar a culpa, toda é cheia de chamada de bocas. A chamada ah, quê? Bocas. <risos> Faz umas bocasinhas aqui à volta. Ok, fica comido, é sim, isso. Sim, ou então acontece ou aqui. Quando o parafuso fica todo ou, desfeito. Ou corremos o risco de a gente querer tirar alguma coisa. Temos que substituir e o parafuso está danificado ah, já bem, temos... conseguimos tirar de lá porque Sim, já não há nada aqui Acabamos o que estamos a fazer. Ok. Portanto, essencial acertar a ponteira com o parafuso. Isto é chave para fazer um bom trabalho. Espetacular. Pronto. Pronto. E fica assim E um fica pequeno. aqui certinho. Certinho e já não sentes quando vais estás a fazer Sim. um trabalho e não há de aquele assim. lasso, Por exemplo, às vezes há aqueles parafusos que ficam caindo fora. A gente passa ir rasgar e a, roupa. Rasga a roupa toda e estraga sempre tudo. Pronto. Com esta ferramenta, com esta pecinha já resolvemos esse problema. Ok, deixem me ver o tempo. Porque ainda tem muita coisa para falar. Uh, ainda falando em ponteiras, existem também um, estas. estas... Peças que não são ponteiras, sim, mas são sim, chaves. Sim, que traz um imã, traz um, um próprio imã na própria chave. Ok, para aquelas. Uh, não, no caso é, é, é, é isso? no caso é para este tipo de parafusos. Imaginemos que estamos a colocar uh, uh, uma vedação, por exemplo. Ok. Uh, estamos a colocar a vedação, isto dá mais jeito, que tem mais apoio, este tipo de parafusos na, na vedação. Usa-se este tipo de chave. Uh, que existem... é para fazer Também para facilitar. Uh, a montagem, que isso tem o ímã, não cai o parafuso. Não. Ah, ok, fixa. Exato, porque tu, se não tiveres este acessório para, para a tua máquina, tens que fazer à mão com aquelas chaves compridas que estão sempre a ser si de sítio, não é? Não? Sim, okay, sim. Era o que fazer. Ou, ou, então, ou então com o roquete. Ou com o roquete, mas lá está, estás ali no camais. Parece Não okay, sei no um século passado. De... Sim, é muito mais rápido no com isso. Okay. Portanto, temos também uh, vários acessórios para outras, outros tipos de cabeça, que não cabeça de parafuso Sim. que não estão englobadas nas minhas ponteiras. Ok, falta-nos falar desta peça que também Sim. é para cortar, mas chama-se craniana, é craniana, não é ucraniana, como, é como muitas pessoas dizem, ou não. Eu sempre disse craniana. <risos> uh, e esta, a diferença é que ela fura de um lado ao outro. Normalmente porque é utilizado tantes. muito para passar fios, por exemplo, nas cartárias. Okay. Não com esse diâmetro. São diâmetros, existem vários diâmetros de, não se ter de, para terem noção. Okay. Uh, mas é que faz um furo mais rápido. Existem cranianas para madeira, uh, cranianas para metal okay. uh, e cranianas também para furar uh, uh, uh, o azulejo. Olha, agora não tem nada a ver, mas lembrem-me porque estás tá a dizer que, dá, uh, que há para materiais diferentes. Nós temos também ali uma fresa de titânio uma broca de titânio. Estás a ver, eu já estou toda abranhada, estás-me a passar a informação a mais. Aquela broca faz sim. alguma diferença por ser titânio? Sim, é durabilidade. E dá para mais materiais? Não, é só, não, não, só, só metal. Só ah, metal. é só por metal é só lá metal, mesmo, metal, mas tem mais durabilidade por sim, ser em sim, titânio, sim, é, sim, é sim. isso? Sim, sim, sim, titânio. Ok, Dura mais. sim senhor. Mas também é a tal situação, fazer aqueles passos que, que eu falei anteriormente, Ok. baixa rotação, óleo de corte, ou um óleo que tenham em casa, Está, okay. está perfeitamente a fazer isso. Portanto, ter um bocadinho mais de primor quando estamos a trabalhar e não ser tudo. sempre a, a acelerar para ver se resolvemos o problema. Não é? Assim há a mulher. A mulher costuma <risos> acelerar um bocado mais. Uh, eu estou a fazer as perguntas todas. Se tiverem perguntas, aproveitem, senão eu vou continuar aqui. Uh, então, estávamos a falar da broca craniana que faz uma furação de uma ponta à outra para, para passar fios, Sim, etc. Certo. Não usei isto de forma uma de dobradiça que já me aconteceu. Não, não. E depois fiquei assim. Depois que, que, é que... que mudar a porta. Peraí, onde <risos> é que é eu Pronto, acontece, acontece, não é? E para além disso, uh, temos também outras funcionalidades uh, associadas a, esta, a estas máquinas, que é o caso, por exemplo, das varetas. Exatamente. Para fazer massa. Massa, para a tinta, massa, para mexer tinta. bolos, qualquer coisa. O meu irmão, estás a brincar, eu vou dizer isto está a ficar gravado para sempre, mas já aconteceu ter que usar um pouquinho para bater natas. <risos> porque não tínhamos máquina em casa, portanto está para tudo, e é ficaram em muito castelo? Ficaram em, eram <risos> ficaram bem rijinhas. Um, então temos estas varetas que podemos usar. Número que é uma parafusadora é indiferente? É sim, convém ser mais número um pequeno, na okay. parafusadora. É sim, o, o ideal é usar mesmo uma misturadora específica, mas isto ah, para um desenrasco. É... Pronto, um isto é só para um, um desenrasco. Exatamente. Porque ela tem este, este encaixezinho que é, é mais apropriado, não, Sim. é igual, a cabeça é igual. É igual, é, é fácil a colocação, é como colocar uma broca no fundo. Também serve ventoinha, se calhar, não? <risos> não. <Experimenta -me. risos> Mas isso... Okay. Fazer este movimento. O que acontece, porque eu estava a falar nessa situação, de, o ideal era uma misturadora, porque isto, isto manda muito balanço ao barbequinho. vai estar sempre okay. a torpidar no fundo. Ah, okay. uh, e vai danificar o barquinho. Agora, para um desenrasque dá, dá perfeitamente. Ah, então não é o ideal para usarmos aqui, pois. por causa da... Eu uma coisa, a percussão. Uh, uh, não se, nunca se deve usar a percussão, porque isso é uma pergunta bem... um bocado parva, mas não usas percussão para fazer um furo na madeira, pois não? Não, isso não. Tens que okay. usar sempre... A... Joana, claro que não. Só a rotação. Só da, rotação, pronto. Broquinho. Pode acontecer às vezes estás a fazer a madeira que ele está bom e a estragar tudo porque nós nos esquecemos de mudar a... Sim, sim. E, e danifica as brocas também. Ok, danifica tudo, pronto. E temos esta peça só para, para mostrar, não é, só para... para sim, nos... que isto é, no caso, é, uma... de... é para a torna. É para a torna porque que, que a bro... a isto é uma broca própria, sim. só para... Sim, é mais para uma passar para, para paredes maiores. Tem um encaixe próprio para a sim, torna, sim. certo? Ok. E também... Temos outra funcionalidade espetacular que ninguém, aposto que ninguém imagina, lá em casa, que nós podemos lixar com, uma, com um brequim ou uma parafizadora. É verdade. Certo? É Não certo. temos que comprar uma, lixa, uma lixadora e um, e um brequim. Podemos só comprar o um brequim. Temos este prato espetacular. Eu até vou abrir. Ah. Ah, eu vou abrir para mostrar. Para mostrar, para a gente mostrar também o modo de colocação. Temos este prato que tem uh, esta superfície em, então, em velcro. E depois temos umas lixas em velcro, que agarram aqui. Ai, vamos lixar um bocadinho essa madeira. Eu hoje estou uma... Vou gastar uma, isto tudo. Uma verdadeira bricola. Mas... <risos> Vou abrir isto tudo para ver. Então, já está? É super simples. Taran, já está. Até eu consigo fazer. E agora vais-me arrancar aí o verniz todo da madeira, é isso, com essa máquina. Cuidado com o parafuso. Vamos baixar aqui um ah, bocadinho a velocidade. vamos baixar a velocidade? Se não... Importante, então, aqui. É, é preciso ter de bem controle, não é? É. Pronto, ok. Para terem uma ideia, pronto. Tirou? É. Já, já, agora pode deixar o, o resto. Yeah. Tirou o verniz e tudo o que estava aqui. Não. E já Realmente está é... pronto, e já está cru para a gente começar a pintar. Sim, senhor. É, tem é muita potência, é isso sim, que, sim. que tens que controlar. É assim, é isso. as lixadoras por um lado são melhores por causa disso. Ok. Mas para um de... De é como estávamos melhor. a dizer aqui para um desenrasco, que tu consegues lixar. Sim, sim, sim. Mas para algumas, uh, se tu tivesse por exemplo, um, já me aconteceu, um, um verniz muito duro, numa madeira. Isso é uma, um bocado agressivo, mas a verdade é que é mais rápido que algumas lixadoras, porque calma, eu não consigo tirar com o um mouse, por exemplo, ou, uh, não consigo tirar. E se conseguis controlar a velocidade, é, é mais rápido, até para trabalhar. Depende também das, das situações. E para além disso, também podes usar para polir, para, polir, para, para os amantes dos automóveis. Sim, aí está, é a mesma situação. É a mesma coisa. É a mesma situação, ou seja, também calo. tem um velcrozinho aqui. Sim, colocá no prato. Encaixas no pratinho? Da mesma forma. E okay. baixar a rotação. Convém mesmo baixar a rotação, pode queimar para... a pintura do carro. Ok. Convém isso mesmo. Começamos sempre por baixo. Sim sim, Vamos... sim, sim. Ok. Sim, senhora. E temos ainda esta peça também, que não é para lixarmos, quer dizer, é, é, no fundo, é para decapar. Também para decapar. Não é uma lixa. Uh, esse tipo de... Esse tipo de, de, de esfergão de, é, é tipo uma, umas varetas de, de, de carbono. Okay. É, é mais adequado, é para sítios mais complicados que a gente não consegue... Ah, se tiveres uma madeira com trabalhados, por sim, exemplo, sim, sim, sim. onde Exatamente. a lixa ela, lisa Ela não já, consegue, já consegue adaptar-se, no fundo, à madeira. Ok. Sim senhora. Muito bem. Tenho aqui uma questão para ti, vou aproveitar para te fazer. Ah, já está cheio de pó, desculpa. Eu... <risos> Abusei aqui um bocadinho de ti. Uh, tenho uma questão. Não, tenho uma questão, mas não consigo vê-la. Vou pedir à minha regi para voltar a enviar porque eu não consigo ver a pergunta. Vamos esperar que voltem a enviar. Estão a perguntar se um pode servir como uma parafusadora. Uh, Desenrasca. Desenrasca. Desenrasca. Pois era aquilo que eu estava a dizer há pouco, uh, é mais, temos que ter é mais que, cuidado porque a velocidade do é é velocidade é pode danificar. Uh... A gente, qualquer, qualquer movimento que a gente uh... faça com o brequinho, isto, é isto é a velocidade mais lenta. Isto é o mínimo de um burquinho. O que okay. é que acontece? Se eu não tiver a sensibilidade quando estivermos a parafusar, vai acontecer aquela situação que eu estava a falar, vai danificar a cabeça dos parafusos, uh, vai dar cabo da ponte Ok, portanto, Vitória, pontualmente, pode usar um broquinho se tiver que desenrascar alguma sim, coisa, tem que ter sim. cuidado de pôr sempre na velocidade mínima e ter muito cuidado para não, não ir para ali fora e não danificar sim, sim. o material. Uh, acho que falámos tudo, esquecemos de falar desta coisinha espetacular, ah, que, é, o que é para fazer buraquinhos e não sujar nada. Exatamente. Imagina que já temos o quarto impecável, esquecemos que falta pendurar um quadro. Encostamos esta pecinha Encostamos na, na, parede, na parede. Encostamos na parede, regulamos, neste caso, os vários, de... vários diâmetros uh, que queremos furar. Normalmente, uh, as brocas mais comuns que a gente utiliza é 6 e 8. Regulamos para essa okay. posição, fazemos o furo na, na parede. E fica tudo lá. E fica aqui o polo aqui dentro. Porque ela tem, é como se fosse um. Recolhe aqui o pó, Fica aqui, é uma caixinha que está aqui no fundo do meio. Ok. Uh, e nós depois tiramos a, a parte da frente e colocamos no, no lixo o pó okay. Muito chique. também é um acessório muito interessante. Ok. Assim Ricardo, já, já chegámos ao, aos nossos 45 minutos, mas eu queria ainda aproveitar, se der, para perguntar um, o que é que é sempre. Um, ou que Cuidados é que devemos ter com as máquinas, o que é que nunca devemos fazer, já falámos aqui de algumas muito coisas. Sim. Uh, e como é que fazemos a manutenção destas máquinas? É assim, no fundo quando a gente acaba de trabalhar, se tivermos essa possibilidade em casa, há um compressor, é para ah, as máquinas. Okay. Uh, uh. No caso de, dos barbequins ou nas aparafusadoras, temos ah, estas buchas. Aqui por dentro? Exatamente. O que acontece nesta, nestas buchas, as buchas são, são realmente boas, que nos facilita o trabalho quando a gente não andar com, com uma chave. Antigamente havia aquelas grapinhos que traziam uma chavezinha ao ah, lado e apertavam-se. Mas é, há cabeças que ainda são apertadas com. Exatamente. O caso não, isto é o chamado quem aperto automático. Exatamente, mas só ok, que estas buchas são um bocado sensíveis, o que é que convém? É a gente meter um bocadinho de, de spray. W40? Um spray. O W40, é o caso. Ok. Aqui dentro. Uh, colocamos aqui dentro. Ok. Uh, e deixamos estar. Uh, ela de vez em quando? De vez em quando, de vez em quando. Okay. É preciso estar sucessivamente a fazer isto. Este... Ok. Portanto, basta isso. E limpar bem, porque o pó também depois começa a entrar aí. Sim, o... sim. começa a entrar para o pó induzido e a indutora. Para estas coisinhas todas. Ok. Uh, eu ia te fazer outra pergunta e agora esqueci. No caso das baterias para a professora. Pá, tu leste o meu mente... Que medo! Tu leste o meu mente. não ia te perguntar se, se a bateria deve ser carregada sempre. Ou mal, ou seja, tu esperas que a bateria chegue ao seu limite é faz sim. mal carregar-se? Hoje, hoje em dia, elas vêm equipadas todas com baterias de lítio. Okay. Uh, podemos carregar a qualquer momento, mesmo que a gente tenha trabalhado 10 minutos, 20 minutos. Há não há problema nenhum Antigamente havia esse problema, que eram okay. as era chamadas baterias de níquel cádico. O uh, que é que acontecia? Se a gente trabalhasse uma hora, as baterias começavam a assimilar e, e colocávamos no carregador, as baterias começavam a simular que estavam descarregadas totalmente ah, okay. e elas iam perdendo a autonomia, no caso do lítio não, podemos carregar a qualquer momento. Okay, mas hoje em dia já é, é tudo com lítio? Praticamente, praticamente, praticamente é. já foi sim, substituído. Sim, sim. E eu não te perguntei também, mas aproveito já agora um instantinho, uh, porque agora há uns motores novos nas, nas máquinas, sim. qual é o melhor motor? Se, isso é uma coisa que também deves procurar quando vais comprar uma máquina destas? O tipo de assim, motor? Não, não é por ser o melhor motor, a é menos manutenção. Ou ah, seja, okay. isto, isto é, é equipado, no caso deste, é equipado com umas escovas aqui atrás, na parte traseira. Ok. E estas escovas chegam a um período de vida, elas gastam-se. E a okay. gente, o que é que vai acontecer? Vamos ter que desmontar a parafusadora para toda ir. ou o burquinho? para substituir as escovas. No caso okay. da Brushless, que é o chamado Brushless, que é o sistema sem escovas. Uh, não. Esse é o sistema novo. É o sistema novo. Okay. Apesar de ter um induzido e de uma indutora, tem um género de uma placa eletrónica na parte traseira. Ok. Que está a dar informação à máquina para ela, para ela estar a trabalhar, para ela trabalhar, no fundo. Ok. Muito bem, olha, eu esclareci muitas dúvidas, espero que, que os clientes lá em casa também tenham aproveitado para esclarecer as vossas. Se calhar não fizeram as perguntas porque nós falámos muita coisa, esperamos nós que tenhamos atingido algumas das vossas questões. Uh, muito obrigada, Ricardo, Obrigado. mais uma vez Obrigado. por teres vindo. Uh, aproveito para dizer que. Chegámos ao final do nosso dia de hoje, mas amanhã continuamos com um rico programa. Vamos ter mais workshops da casa, bicoalas, demonstrações. Vamos ter um, o nosso primeiro Repair Café, que é uma novidade este ano. Até bem a estarmos a falar de, dessa máquina, porque vamos ter connosco a Repair Café Lisboa. E eles vão falar um bocadinho sobre a iniciativa deles, o projeto deles que é muito virado para, para, reparação. para a reparação de máquinas, para evitar o desperdício, porque realmente temos uma máquina destas, quem não conhece, não sabe desmontar, vai deitá-la fora sim, sim, e, na verdade, sim. nós podemos uh, recuperá-la. É, é o caso das escovas, por É exemplo. o caso destas escovas que nós tínhamos é. falado aqui. Calhar, vem tudo no, no se momento se calhar, certo. Há muitos, há muitos e porque que nós vendemos as escovas casa. também, sim, aqui também na, é. na loja, portanto, é possível uh, recuperar. isso vamos ver amanhã, vamos, vamos conhecer a Repair Café. Este, projeto de, desta comunidade fantástica focada na, na economia cir, uh, circular, uh, vamos ter também um workshop dedicado a crianças, vamos ter um workshop espetacular uh, sobre um candeeiro, vamos fazer um candeeiro único e fantástico, portanto temos um dia cheio amanhã, já sabem que podem ver o nosso programa no nosso site, uh, nas lojas do Rua Merlin. portanto vão dar um alinho e amanhã contamos com vocês. Beijinhos e até lá!